Então, para a resolução do problema 11 da aula de secagem, que é um probleminha um pouco mais elaborado que o problema 10, que era um problema que envolvia a secagem durante o período de taxa constante. Se a gente observar esse problema, ele é uma continuação do problema 10, porém agora é focado apenas no período de taxa decrescente, ou os períodos de taxa decrescente de secagem. Esse problema ele pode ser resolvido de duas formas, uma é através do método gráfico e outra através do método analítico, tá? porque o problema fornece especificamente equações de ajustes dos dados experimentais. Então, no período de taxa decrescente, a gente tem dois períodos, tá? o primeiro período de taxa decrescente e o segundo período de taxa decrescente, onde se a gente observar, o primeiro apresenta um comportamento linear, e o segundo, um comportamento não linear. Estas equações são as equações que explicam esses comportamentos. Então, a gente, por isso, a gente pode utilizar o método analítico para a solução do problema. Nesse caso, vou fazer a abordagem do problema gráfico. Em um vídeo independente, vou fazer a abordagem através da resolução pelo método analítico. O que, que diz o problema a figura mostra a curva de secagem de um material úmido que deve ser seco desde sua umidade crítica até 0,04 kg de água por kg de sólido seco. Ah, é, observe que não é especificado qual é a umidade crítica para esse problema. Ah, mas se a gente avaliar o problema 10, a gente já tem essa resposta. Ou a gente obtém diretamente no gráfico. O tempo necessário para a secagem durante o período constante de secagem, no caso, é de 2,5 horas. A massa de sólido seco é 250 kg e a área exposta à secagem é 12,5 m². Os dados experimentais foram ajustados obtendo-se uma equação para cada período de taxa decrescente, que são esses dois, essas duas equações. Determine o tempo total da secagem do material. Bom, então o que que a gente extrai de dados aqui desse problema? É a umidade final do produto, que a gente vai chamar de umidade de equilíbrio, XZ, 0,04 kg de água por kg de sólido seco. É dada a área, a massa de sólido seco e o tempo necessário para efetuar a secagem durante o período de taxa constante, né? ou seja, até o ponto final desse período, que é a nossa umidade crítica. A gente sabe essa umidade crítica, pode fazer essa leitura no gráfico, e essa secagem ocorre até a umidade de 0,04. Tá? Então, a gente tem aqui esse intervalo onde a gente precisa considerar para resolver esse problema. Se a gente observar, a gente existe ainda um terceiro ponto, que é o ponto que divide o primeiro período de taxa decrescente do segundo período de taxa decrescente. Tá? Então, assim como a umidade crítica ela é um ponto que estabelece o fim, do período de taxa constante e início do período de taxa decrescente, o XD para a gente vai ser o delimitador entre o primeiro período de taxa decrescente e o segundo período de taxa decrescente. Como a gente vai fazer a abordagem gráfica, a gente não vai necessariamente trabalhar eh, com esse ponto, ah, já que a abordagem gráfica ela é um pouco mais simples do que a abordagem analítica. Então, o problema também fornece as equações para o primeiro e para o segundo período e pede para calcular o tempo de secagem, né? o tempo total de secagem nesse caso, que seria o tempo durante o período constante e o tempo referente ao período decrescente. A equação geral da secagem, com essa equação, a gente consegue estabelecer a função responsável por estimar o tempo de secagem. A gente vai ter, para esse caso, uma variação de umidade ao longo do tempo, e a gente vai ter também uma variação da taxa de secagem. Diferente do período constante, onde a taxa de secagem não mudava ao longo do tempo, durante a variação de umidade correspondente a esse período. No período de taxa decrescente, essa umidade varia e a gente, tem, a gente observa uma variação também da taxa de secagem. Então, a equação, quando a gente vai integrar a equação da, da, da secagem, a gente obtém este modelo de equação, onde, nesse caso, a taxa de secagem ela não vai sair da integral. Então, a gente tem aqui um termo, que é a integral de dx sobre n, onde a resolução gráfica ela é obtida através da soma das áreas do trapézio. Tá? Então, a gente somando é, diferentes valores de áreas obtidas para um, uma curva de 1 sobre n em função de x, a gente obtém é, numericamente o valor da integral de dx sobre n. Né? Bom, a gente teria na prática, a gente iria obter um gráfico, precisa obter um gráfico, como esse modelo né, especificado nessa figura. A gente vai precisar estabelecer diferentes pontos de x, onde vai ser fornecido o correspondente inverso da taxa de secagem. Vamos observar a equação, que é 1 sobre n, vezes dx tá? quando a gente para cada valor de x a gente vai obter um correspondente 1 sobre n. E a gente observa aqui, né, necessariamente a gente vai precisar do ponto inicial e do ponto final, que é o 0,2 e é o 0,04, tá? no caso na unidade correspondente, que é quilos por quilos, e a gente precisa é, estipular pontos intermediários para que a gente obtenha as taxas correspondentes né? e, por consequência, obter o inverso dessas taxas. Se a gente observar na figura, a gente vai ver que o xd, que é o ponto intermediário, é o ponto que separa os dois períodos de taxa decrescente, ele é de aproximadamente 0,07 quilos por quilos. Então, qualquer ponto que a gente estipular, entre 0,07 e 0,2 a gente pode utilizar né, o modelo linear. Qualquer ponto entre 0,07 e 0,04, a gente utiliza o modelo não linear, que são fornecidos no problema. Ah, ah, então, aqui foram, foram utilizados, além do 0,02 e do 0,04, valores intermediários, como colocados nessa, nessa, nesse quadro que fornecem correspondentes taxas de secagem. Esses valores foram obtidos utilizando as equações que foram fornecidas no problema, mas a gente poderia fazer a leitura gráfica também. Para cada x, projetaríamos na curva e faríamos a leitura no eixo da taxa de secagem. Bom, obtivemos esse quadro com os correspondentes valores de x e de 1 sobre n, Agora, a gente pode calcular as áreas. A gente vai ter aqui né, a área do trapézio, a é base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2, que, nesse caso, a base, olha só, aqui a gente tem um trapézio, vai ser uma área 1. Um, tá? Então, é a área sob a curva que vai fornecer a integral. A gente vai fragmentar né, em diversos pontos, e para isso a gente montou aquele quadro, a gente vai ter aqui, então, ó, 1 sobre n em função de x. A gente utiliza aquele quadro tá? para estabelecer esses valores. Então, aqui seria base maior, aqui seria base menor, e a diferença entre esses dois x aqui seria a altura. Tá? Então, a gente pode convencionar esse formato de equação para calcular a área. E a gente vai fazendo isso a cada dois pontos. Né? Utiliza ponto 1 um ponto 2 depois o ponto 2 e o ponto 3 ponto 3 e o ponto 4 e assim a gente faz quantos pontos a gente desejar obviamente quanto mais pontos mais preciso fica o cálculo ah, não. por questão didática eu utilizei 6 é, pontos né, para obter cinco áreas então aqui a gente tem as áreas correspondentes a cada par de pontos a soma dessas áreas fornece a integral né, de aqui no caso a integral de dx sobre a taxa do período decrescente, que é igual a 0,183. Agora a gente pode substituir os valores na equação, vai obter o tempo decrescente, 3,66 horas, somando ao tempo do período de taxa constante, a gente obtém o um tempo final, o um tempo total de 6,16 horas de secagem.